Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse programa. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho. aí. Hoje vamos estar aqui, vai estar aqui conosco o Alexandre Bassoli. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre a economia brasileira, política, etc. Prazer estar com vocês. É muito obrigado, como eu estava te falando antes, eu acompanho esse programa, essas conversas que você promove e sempre aprendo muito com você e com os convidados, então é um prazer muito grande, uma honra participar. Bom, o prazer é todo nosso, que vamos começar aqui, vamos falar um pouco sobre o cenário. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira? No começo do ano estava todo mundo muito pessimista, a economia está se mostrando bem mais resiliente do que todo mundo esperava, Que o cenário internacional está muito mais desafiador e o, a economia brasileira está reagindo muito melhor. Como é que você está vendo esse cenário aí para próximo semestre para esse ano? Não, claro. É, não, realmente é interessante o que aconteceu este ano, porque a, as projeções para o crescimento mundial foram continuamente revisadas para baixo desde o início do ano. Acho que três questões aqui para a gente... Pra, só colocando as coisas em perspectiva, né? Agora, as projeções para crescimento mundial para este ano estão ao redor ali de 2,8%, alguma coisa assim. A gente abriu o ano com a expectativa de um crescimento acima de 4%. Né? Essa projeção atual de... 2.8, algo dessa ordem de magnitude, é um, é um crescimento fraco, né? Quando a gente olha historicamente, desde 2000, seria o terceiro pior ano, né? Só na frente de 2009, na né? grande crise financeira, e de 2020, quando eclodiu a pandemia. Portanto, tem se revelado um ano bastante difícil para a economia mundial. Algumas questões aí para serem observadas. a, a Primeiro, decepções uh, uh, sucessivas em relação ao crescimento da China, uh, e aqui duas questões para serem mencionadas, primeiro a questão do Covid-0, uma dificuldade imensa né de, de implementar o Covid-0 diante de variantes uh, do vírus que têm se revelado mais transmissíveis, além disso, uh, ainda a, a China tem que lidar com com excesso de investimento no setor imobiliário nos últimos anos, e tudo indica que isso vai levar bastante tempo para que essa digestão aconteça. Por consequência, esse setor que é muito grande na economia chinesa, ele ainda está numa trajetória de contração, e com isso a gente tem tido sucessivamente frustrações com a velocidade de crescimento da China. Segunda questão em relação à Europa, evidentemente muito atingida pela eclosão da guerra na Ucrânia, e o principal canal de transmissão é um choque na oferta de energia extremamente violento, principalmente em relação ao preço do gás, que multiplicou para alguma coisa como seis ou sete. E, como consequência, a, a economia europeia, no segundo semestre deste ano, o que tudo indica, vai entrar em recessão. Então, uma frustração grande desse lado também. Por fim, também em relação à economia americana, os dados do primeiro semestre deste ano foram piores do que esperado, né? pelo menos no que diz respeito ao PIB, o mercado de trabalho continua ainda muito aquecido, mas em relação ao PIB teve uma, teve uma frustração relevante e, além disso, um aperto de condições financeiras bastante substancial. Eu não acho que a economia americana já vai estar em recessão neste segundo semestre, mas muito possivelmente ela caminha para lá em 2023 e de todo modo acho que a trajetória que a gente vai viver no segundo semestre deste ano é de desaceleração refletindo esse aperto de condições financeiras que tem sido promovido pelo Fed portanto é um cenário global bastante desafiador e o Brasil tem sido uma exceção né, dentro desse contexto, é, parece me parece que a única economia relevante na qual desde o início do ano a gente tem tido revisões altistas para o crescimento e aqui acho que três fatores para serem observados um que vocês é percebeu muito bem eu acho que antes é, da maioria de nós é, o efeito desse aumento de de, de mobilidade é, é, especialmente o impulso que esse aumento de mobilidade e a superação da fase mais crítica da pandemia produziria sobre o setor de serviços, esse tem sido um, um, um driver importante da recuperação que a gente tem tido neste ano. Segundo, no meio desse mundo muito complicado, é, diante desses fatores que eu mencionei, a posição relativa do Brasil parece ser boa, e, em particular, o Brasil é, parece se beneficiar do aumento de preços de commodities que decorreu, em parte, a, da, da guerra na Ucrânia. Né? Então, a, historicamente a atividade econômica no Brasil é positivamente correlacionada com preços de commodities e, e o Brasil parece se beneficiar e estar numa posição relativa boa nesse mundo que tem se revelado muito complicado neste ano. Terceiro fator, mas não menos importante, a política fiscal tem sido muito expansionista. Né? A gente teve uma série de medidas sendo adotadas, um aumento de despesas no, nos governos estaduais, é, reduções de, de impostos tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal e, e também medidas de expansão de gasto no governo federal, é, mais recentemente através da ampliação desses programas de transferência de renda. Né? Então, isso também tem contribuído muito positivamente para a atividade no curto prazo. É, claro que acho que isso também traz mais incerteza em relação aos próximos anos. Né? Acho que o Uh, o, o desafio da sustentabilidade fiscal se tornou mais complicado diante de todas essas medidas que que têm sido adotadas e também o cenário de inflacionário uh, para 2023 me parece que tem ficado mais complicado né, a despeito dessa deflação que a gente tem no curto prazo é basicamente refletindo essas reduções de impostos mas o cenário para 2023, 2024 me parece desafiador então, até certo ponto, eu acho que existe uma troca intertemporal envolvida. As escolhas de política econômica que a gente fez estimulam um crescimento mais acelerado neste ano, mas devem exigir uma política monetária mais restritiva durante mais tempo. Nesse sentido, eu tenho ficado mais pessimista com o crescimento no ano que vem, a despeito dessas notícias mais favoráveis que a gente tem tido na atividade nos últimos trimestres. É, quer dizer, a gente aqui gosta de acrescentar uma fatura adicional que eu acho que na minha avaliação é super importante, que é a quantidade de reformas é, institucionais que foram realizadas aí no Brasil nos últimos seis anos, né? fizemos um número enorme de reformas que melhorou muito, na minha avaliação, melhorou muito o funcionamento dos mercados, mercado de trabalho, mercado de crédito, mercado, é, quer dizer, mercado de câmbio, a autonomia do Banco Central, quer dizer, todos os marcos regulatórios que foram é, é, aprovados aí ao longo dos últimos seis anos, eu acho que isso tem sido super importante para gerar aumento na taxa de investimento, a taxa de investimento saiu de 15,5% do PIB para 19,3% do PIB, que é um aumento substancial. Ainda é baixa a taxa de investimento, mas acho que esse é um ponto que eu tenho chamado a atenção e eu acho que é muito importante. Eu concordo com todos esses pontos que você chamou a atenção aí, eu só quero, que só gostaria de acrescentar essa, esse adicional. O ponto importante aqui, quer dizer, eu acho que, por exemplo, é, a queda na taxa de desemprego é muito impressionante, né? quer dizer, você tem uma queda na taxa de desemprego de 14,9% da força de trabalho para 9,3%, e, aparentemente, vai continuar. Então, quer dizer, eu acho que esses são efeitos que vão, acabam se tornando... Efeitos mais permanentes do que a gente esperava lá atrás, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Nós também estamos com um, um, um cenário de crescimento esse ano próximo a 2,5%, mas o ano que vem uma desaceleração importante. Afinal, temos uma política monetária bastante é, é, contracionista, né? Como é que você está vendo aí é, a política monetária nos próximos meses, Alexandre? Eu concordo com seus pontos aí, é, acho que em relação aos números. Uh, acho que a gente está próximo. A gente tem um crescimento de 2,3% para este ano e, e 0,2% para, para o ano que vem. A uh, minha expectativa é que ainda o número, o crescimento do terceiro trimestre seja uh, levemente positivo, mas acho que os efeitos uh, contracionistas da política monetária tendem a começar... a a se materializar com mais intensidade a partir do quarto trimestre deste ano. Eu acho que a gente pode ter números negativos é, no final deste ano e no início do próximo e, e, por consequência, eu vejo 2023 numa situação próxima da próxima da estagnação. Né? E Em relação à política monetária, me parece que o, o sinal que o, que o Copom trouxe na comunicação recente é, sugere que possivelmente o ciclo chegou ao final, né? no 13, no 1375, ele não fechou totalmente a porta para a possibilidade de, de uma elevação adicional, mas me parece que o cenário mais provável, à luz da comunicação recente, é de que o ciclo tenha se encerrado. E eu acho que a gente deve permanecer nesses patamares até meados do ano que vem, possivelmente iniciando um ciclo de cortes na segunda metade do ano, Acho que a gente tem uma visibilidade baixa ainda em relação ao curso da política monetária no ano que vem, principalmente pela incerteza em relação à política fiscal do novo governo. Acho que uh, uh, o, o arcabouço fiscal que, que se criou lá a partir de 2016, né, com a aprovação da emenda constitucional que criou o teto de gastos, esse arcabouço está enormemente fragilizado, né? E, e eu acho que ele vai ser refeito, a, a, vai ser reconstruído o arcabouço fiscal em alguma direção que a gente ainda não sabe e no ano que vem, independentemente de quem vença a eleição. Eu acho que a gente vai precisar reconstruir esse acabouço, né? E, então, eu acho que o, o, o nível de incerteza que a gente tem em relação à política fiscal é mais alto do que o normal, e isso é muito importante para as decisões da política monetária. Se a gente conseguir reduzir a incerteza em relação ao curso da política fiscal nos próximos anos e se a gente for capaz de trazer mais rapidamente uma indicação de sustentabilidade da trajetória da dívida pública, evidentemente que as condições para que o Banco Central possa cortar juros mais rápido, essas condições melhoram. Inversamente, se essas questões não se resolvem de uma forma satisfatória, tá? é possível que a gente tenha que conviver com, com inflação mais alta durante mais tempo e com taxas nominais de juros também mais altas. Tá? Mas, em princípio, é isso. Assim, eu acho que o Banco Central deveria iniciar um ciclo de cortes em meados do ano que vem, é, encerrando o ano que vem com a Selic próxima a 11%. É, tem duas coisas importantes aí, né, Alexandre? A primeira coisa é o seguinte, é, a gente tem discutido muito aqui, eu tenho discutido aqui muito com a minha equipe, esse segundo semestre, que é de 2022, Dois, tá certo? Você tem dois efeitos que se contrabalançam. Eu não sei qual vai ser o efeito mais forte. Por um lado, você tem uma política monetária bastante contracionista, com uma taxa de juros real ex post já relativamente elevada, tá certo? Dada a inflação passada e a taxa de juros nominal que a gente já tem, tá certo? Então, isso é bastante contracionista. Por outro lado, é essa redução dos preços de combustível, essa redução do ICMS com redução do preço de combustível, telecomunicações, energia elétrica e o auxílio Brasil, o aumento do auxílio Brasil, do Vale Caminhoneiro, tá certo? do auxílio gás, isso vai é, é, é, é, é, é, colocar na economia alguma coisa em torno de 1% a 1,5% do PIB em seis meses. Ou seja, é um estímulo fiscal... Muito forte. A pergunta que a gente tem se feito aqui, tentado fazer conta e tentado é, é, chegar a alguma conclusão, não conseguimos ainda, é quem vai dominar? Qual dos dois efeitos vai ser dominante? Se esse efeito do aumento do gasto, quer dizer, do aumento é, do incentivo fiscal, que é, é, redução, é mais redução de imposto do que um aumento de gasto, porque os do, o Bolsa Família não é tão importante. O mais importante das nossas contas aqui é a redução do ICMS para esses três bens, que são bens muito importantes na ciência de consumo das pessoas, e a queda de preço que está acontecendo é muito Forte, tá certo? Isso está aumentando a renda da, de todas as famílias, enquanto que é, o auxílio Brasil, ele tá concentrado numa escola dos mais pobres, tá certo? Esse é um ponto que eu acho que é importante. A gente não tem ainda é, um resultado, não, mas é, é, eu acho que isso pode gerar uma surpresa positiva. Por outro lado, quer dizer, o ano que vem a gente tem aí que resolver essa questão é, é, do teto do gasto. Eu acho que a âncora fiscal está muito fragilizada, o, tá, o teto do gasto está muito fragilizado. Mas, por outro lado, eu já tenho dito uma coisa, que é o seguinte, é, o teto do gasto se fragilizou muito. Agora, é importante que ele esteja lá, tá certo? porque isso aumenta o custo de aumentar gasto. Né? Ter o teto aumenta o custo de aumentar o gasto. Toda vez que você quer furar o teto, você tem que aprovar uma reforma constitucional. Que bem ou mal você pode dizer, ah, conseguiu aprovar esse ano vou aumentar o, o, o, o auxílio-brasil, é verdade, mas são 60% do Congresso, da, da Câmara, do, do, do, é, é, dois votos, é, 60% do Senado também, tá certo? Quer dizer, você tem um custo, tem um custo é, de, de reputação, tem um custo de, de, de reputação do governo, então, quer dizer, eu acho que está fragilizado, mas é melhor com ele do que sem ele, esse que é meu ponto no fundo, tá certo? E quer dizer, é, Criar um novo, uma, uma nova âncora fiscal crível não é simples, acho que é importante chamar atenção para esse ponto, quer dizer, criar uma nova âncora fiscal crível, como é o teto do gasto, bem ou mal, tá certo? não é uma, uma, uma, uma questão simples, Eu não sei como é que você vê esse processo de discussão de como redefinir a âncora fiscal? Para a ideia de superávit primário, dizer, tornar, voltar com a ideia de que a âncora fiscal é o superávit primário? Será que isso é crível? Será que isso funciona? É, eu, eu tenho tem pensado muito sobre, sobre essas questões né? e acho que o, o desafio que eu vejo para o ano que vem realmente é, é, é muito grande. Né? E especialmente a gente tem tido indicações dos dois principais candidatos de que o Auxílio Brasil, no, no valor de R$ 60,0, reais, deve ser mantido né, e alcançando um número maior de beneficiários. Né, acho que a gente está caminhando aí para perto de 20 milhões de pessoas que recebem o benefício. Uh, isso implica um aumento de custo, né, supondo que isso seja mantido ao longo de todo o ano que vem. Isso aumenta em R$ 65 bilhões, mais ou menos, o gasto, o gasto primário. Além disso, pelas notícias que eu tenho visto recentemente, a zeragem do Piscofim sobre os preços de combustíveis deve ser mantida na proposta de lei orçamentária que vai ser encaminhada para o Congresso agora no final de agosto. Isso também tem um custo relevante, me parece que é alguma coisa da ordem de 50 bilhões de reais por ano. Além disso, tem a questão da, da redução do, do ICMS. Sobre combustíveis, telecomunicações, eletricidade, que você estava mencionando agora, e isso tem um, envolve um custo permanente de 85 bilhões de reais por ano, mais ou menos, para os governos subnacionais, e me parece que tem um, um risco de que eu, pelo menos uma parte dessa conta seja repassada para o governo federal através de redução do, dos pagamentos é, da, da, da dívida dos governos estaduais com o governo com o governo federal, né? então enfim são são várias questões aí muito relevantes, né? A gente chega aí o, o custo só dessas desses três conjuntos de medidas que eu mencionei é alguma coisa da ordem de 200 bilhões de reais por ano em termos é, em termos permanentes, né? Então é, é ficou muito mais difícil equacionar uh, equacionar a situação fiscal para os próximos anos e indicar uma trajetória uh, de sustentabilidade uh, da dívida pública né? e eu acho que é nesse contexto que vai acontecer essa discussão sobre sobre o novo sobre o novo arcabouço. Uh, acho que ao que tudo indica a gente deve ter Uh, no final deste ano, mais uma emenda constitucional, né, pra, porque sem uma emenda constitucional não é viável você continuar pagando o Auxílio Brasil de R$ 600 reais no ano que vem, portanto, acho que vai ter mais uma emenda constitucional nessa direção. Seria a quinta é, desde 2020. Né? A gente teve aquela a PEC da, chamada PEC da Guerra, que foi aprovada a, depois da, da explosão da pandemia, depois teve a PEC emergencial em abril de 2021, depois teve a PEC dos Precatórios, agora teve a PEC de Camicasa, e acho que a gente vai ter mais uma até o final do ano. Né? Então, é, você estava falando, né, ainda, dificuldades, o teto ainda oferece algum tipo de proteção, acho que é verdade, o nível de proteção tem ficado menor, e eu estou entre os que se preocupam com uma certa a banalização do processo de alteração da Constituição que a gente tem observado nesse período mais recente e mais especificamente no, no caso da chamada PEC-Kamikaze. Né? Me parece que é uma coisa muito é, preocupante você é, alterar a, a Constituição de forma tão assodada né? e, e, e, e, e bypassando todos os, os prazos regimentais né a, a tramitação usual de uma Emenda Constitucional nas comissões, tem que passar na CCJ, 40 sessões de, de, de discussão na Comissão Especial, depois vai, aprova primeiro turno, tem um interstício de cinco sessões, vai para o segundo turno, depois vai para o Senado, também passa pelas comissões. Historicamente, o processo de aprovação de uma Emenda Constitucional no Brasil envolvia um prazo de seis meses muitas vezes mais do que isso, e a gente tem feito isso um prazo de, de, de poucas semanas, de uma forma que me parece muito descuidada, ao sabor de, de interesses momentâneos, e, e eu acho que é, é muito perigoso a gente alterar a, a Constituição ao sabor de interesses momentâneos, e, e sem que haja uma discussão muito muito é, cuidadosa das implicações que isso vai ter no médio e no longo prazo para o país. Portanto, eu vejo isso com muita preocupação e acho que, diria assim, a proteção oferecida pelo teto de gastos não é zero, mas ela tem se tornado cada vez menor, a capacidade dele de ancorar as expectativas em relação à trajetória fiscal no médio e no longo prazo tem sido cada vez menor. E acho que uma das implicações disso, Zé, é que vai ser mais difícil a gente propor Uh, um ajuste fiscal diferido no tempo. Né? Quer dizer, basicamente, a ideia do teto de gastos está ah. escrito aqui na Constituição que nos próximos 10 anos eu não posso aumentar o gasto em termos reais. E aí uh, a ideia é que aquilo uh, forçasse uma discussão sobre reformas estruturais que alterassem a trajetória de crescimento do gasto obrigatório ao longo do tempo. E, basicamente, o que a gente tem visto é que sempre que a restrição imposta pelo teto de gastos ela, ela se torna um problema, a gente mexe na restrição e, portanto, acho que a capacidade dela de ancorar as expectativas de médio prazo tem se tornado cada vez menor. Então, eu me preocupo bastante com isso e, e acho que a nossa capacidade de, de ferir o ajuste ao longo do tempo vai ficar menor e talvez a gente tenha que entregar um ajuste mais rápido e um ajuste que eu temo é, envolva aumento de, de carga tributária. Né? Não, eu acho que é pouco provável que você não tenha aumento de carga, de carga tributária, no, pelo menos no, no, no, no médio prazo. Acho que nesse momento, quer dizer, dado tudo que já foi feito, dificilmente você vai conseguir voltar atrás numa série de aumentos de gastos que foram implementados. Por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ reais é pouco provável que você volte para 400. Isso significa um aumento de gastos de 60, 65 bilhões de reais no ano que vem. Então, quer dizer, voltar atrás nisso é impossível, você está em cima do teto, então, quer dizer, vai ser muito difícil. Acho que você vai ter que... O problema é que o aumento de, de, de carga tributária não resolve o problema do teto. Não, quer dizer, o teto é uma restrição que o aumento da carga tributária não vai resolver é, é, é, é, essa restrição. Não, quer dizer, aliás, o teto foi, foi aprovado exatamente para tirar o aumento da carga tributária do horizonte. Como forma de resolver o problema fiscal, está certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, você está chamando a atenção para um ponto que eu acho super relevante, super fundamental, que é exatamente essa questão da, da institucional. Né? Quer dizer, é, do, o Brasil, quer dizer, nos últimos dois anos, três anos, talvez, é, transformou reforma constitucional numa. É, numa coisa extremamente fácil, mas isso é curioso, né? porque isso tem a ver com o fato de que, é, ao longo desse período, o presidente Bolsonaro conseguiu uma grande maioria no Congresso, né? que é uma coisa que, quando você olha lá no começo do governo Bolsonaro, é muito surpreendente, né? quer dizer, lá no começo do governo Bolsonaro, ninguém acreditava que ele, com esse estilo conflitivo que ele que ele tenta, tá certo? Ele meio que parecia que ia alienar o Congresso, tá certo? De repente é, ele conseguiu montar uma maioria que permite que ele aprove até reformas constitucionais que supostamente deveriam ser extremamente difíceis, mas com é, é, uma maioria muito substancial, né? Quer dizer que é uma coisa que a pergunta que a gente tem que se fazer é se tem que se tornar. Será que a gente tem que mudar a Constituição para, para tornar ainda mais difícil a aprovação de uma reforma constitucional? Acho que essa é uma pergunta que está aí no horizonte, porque é, é, é esse o ponto. Né? Quer dizer, é, hoje não é fácil aprovar a reforma constitucional. Só que, é, o que a gente. a nossa experiência dos últimos dois anos. É possível que tenha a ver com o fato de que também a experiência dos últimos dois anos foi muito. É, diferente da normalidade, né? Você teve uma pandemia, uma guerra, você teve um grande aumento de pobreza por causa dos lockdowns, tá certo? É um grande aumento de desemprego. É possível que seja uma reação a essa realidade, né? Dada essa realidade, você acaba é, tendo que fazer mesmo uma série de é, gatilhos aí que, pô, não estava no horizonte. Como não estava no horizonte, quer dizer, você não tem, é, não estava previsto. Então, quer dizer, eu acho que e, e, a gente está passando por um momento, dado esse cenário aí complicado, né? quer dizer, esse cenário de pandemia, guerra, é, desaceleração da economia mundial, inflação, tá certo? A gente está passando por um momento é, é, é, bastante diferente da normalidade dos últimos, sei lá, eu diria dos últimos 50 anos. E... Provavelmente, quer dizer, é o que está acontecendo nas instituições brasileiras é uma reação é, é, a, esse, a, a essa é, grande mudança que está acontecendo. Não sei até que ponto isso é estrutural e até que ponto isso é conjuntural. Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Certo? É, eu, eu, eu, eu concordo, Zé. É, uh, acho que assim só em relação ao que você estava mencionando, né, de é, é impressionante a capacidade que o governo teve de, de construir maiorias muito amplas para aprovar essas emendas à Constituição é que a única observação que eu faria é que uh, o que há em comum a todas essas emendas que eu, que eu fiz menção, que foram aprovadas de, desde 2020, é que todas elas ampliavam o espaço para o gasto público. Né? E Historicamente, é mais fácil você é. aprovar medidas que, que ampliam o, o, o gasto público, ainda mais agora, né, no período no período pré-eleitoral, do que é mais difícil você aprovar reformas que, que reduzam o crescimento do gasto obrigatório ao longo do tempo, né? É, essa é uma agenda que, por força das circunstâncias, talvez, mas o fato é que essa é uma agenda que foi foi abandonada nesses últimos anos, né? A forma administrativa, por exemplo, a e, e, então, enfim, essa é a única observação que eu faria. eu, eu, eu não, não não estou convencido de que seria teria sido tão simples construir maiorias tão amplas para aprovar reformas que reduzam o crescimento do gasto obrigatório ao longo do tempo. eu acho que essa é a agenda que vai precisar ser retomada nos anos nos anos subsequentes, né? Ah, e, e é, então acho que essa é a observação que eu que eu faria a esse respeito, se a gente deveria ou não alterar o processo de o processo legislativo de aprovação de membro constitucional. Acho que eu não sou a pessoa mais indicada para isso, mas, de novo, eu, eu apenas vejo com, com preocupação o que aconteceu né, nesses últimos anos, e, e talvez a gente devesse ter mecanismos que, que exijam que todo o trâmite usual seja respeitado. né Eu vejo com muita preocupação, ainda que haja acordo, que você possa simplesmente vai passar o, o trâmite legislativo pelas, pelas comissões, eu acho que seria desejável que a gente tivesse uma discussão, uma discussão mais aprofundada, mais detida e menos assodada uh, para alterar a Constituição. Agora tem uma coisa muito curiosa aí, que é uma coisa que eu acho que é interessante. É uma coisa que eu vou falar aqui, mas que durante o governo Temer eu participei um pouco dessas discussões, das reformas que foram implementadas lá. Eu participei com né, na, na, nas discussões com os congressistas, os deputados, os senadores, etc. Teto do gasto, a reforma trabalhista, to, todas aquelas reformas, de alguma forma eu, eu, eu tomei participei da discussão lá e tal, e uma das coisas interessantes, o que, que eu acho que é interessante aqui é o seguinte, é, entre os economistas tá, existia é, um consenso quase na ideia de que o grande problema da, da economia brasileira era o fato de que era muito difícil fazer reformas, porque a Constituição tornava muito difícil reformas que exigiam mudanças constitucionais. Nós estamos aqui falando que... Pô, parece que é fácil demais, tá certo? Então, eu acho bem tô, tô chamando a atenção para esse fato, porque é, é muito interessante, quer dizer, se isso aconteceu a. Cinco anos atrás, tá certo? E agora a gente está aqui é, numa discussão que é o seguinte: escuta, olha aqui, ó, parece que está fácil demais reformar a Constituição, consequentemente, está fácil demais fazer reformas que mudem a Constituição. Então, eu acho que eu estou querendo chamar a atenção com isso, só para deixar claro que eu acho que é uma mudança aí curiosa e interessante, que vale a pena pensar, tá certo? Vale a pena pensar um pouco sobre isso. Eu... Alexandre, só para encerrar aqui, não quero tomar muito o seu tempo, como é que você está vendo o cenário eleitoral? Você acha que vai fazer alguma diferença? Se, dependendo de quem for eleito aí, é, nas próximas eleições, afinal de contas estamos a menos de 60 dias do, do, do, da, da, das eleições, como é que você está vendo isso aí? Não, Claro. Não, eu queria só, em relação ao que você acabou de dizer, é só um comentário rápido, acho que o seu papel né, nessa nessa agenda de reformas que o país teve desde 2016 foi super importante e queria aqui fazer de público um, um reconhecimento. Uh, acho que você trouxe uma contribuição muito grande ao país em diversas dessas reformas que, que foram aprovadas Desde, desde 2000 desde 2016, né? Eu acho que uma parte do problema aqui que a gente está tratando, né, que parece que está fácil demais aprovar a emenda constitucional, que eu torço é para que a seleção passe logo e a gente passe a ter uma agenda mais construtiva, né? Porque acho que no fundo o que preocupa é que a gente tem tido seguidas emendas constitucionais sendo aprovadas, mas acho que do ponto de vista fiscal, a, ela a gente tem retrocedido, né? A gente não está indo na direção que precisaria ir, e sempre é mais fácil você alterar a, a Constituição para ampliar gastos. Né? Então, acho que a gente precisa de uma agenda mais construtiva, tomara que ela venha depois das eleições. Ah, falando sobre o, o cenário eleitoral, né? eu acho que a, a gente vai ter uma eleição que é muito acirrada, acho que a tendência é de que a diferença entre os dois principais candidatos se estreite ao longo das próximas semanas e meses, o governo colocou em marcha essa agenda extremamente agressiva né, de ampliação das transferências das famílias e reduções de impostos. Eu concordo integralmente com o que você disse. Né? Eu acho que ah, essas reduções todas de impostos que, que estão sendo implementadas é, representam um aumento da renda disponível para as famílias. Isso vai contribuir para dar sustentação para a atividade econômica durante mais algum tempo, nesta semana a gente o governo começou a pagar né, o auxílio Brasil de R$ reais, os vouchers para caminhoneiros, para taxistas, e acho que isso deve produzir uma, uma percepção de, de, de melhora, de bem-estar econômico né, nesse horizonte daqui até a eleição, a gente teve deflação em julho, vai ter novamente deflação em agosto, que tudo indica, Portanto, tem, uma, tem a sensação térmica da economia vai melhorar e isso deveria favorecer um crescimento do, do, do atual presidente nas pesquisas. É, a minha impressão sobre o quadro, assim, acho que em que pese essa perspectiva de uma eleição muito acirrada, quando a gente olha para os níveis de aprovação do governo, eles são piores do que os aqueles que a gente observou nos incumbentes que foram reeleitos. Quando a gente compara a situação do atual presidente com o Fernando Henrique, em 98, nos meses que antecederam a eleição, com o Lula em 2006, ou mesmo com a Dilma em 2014, os níveis de avaliação do governo que a gente observa atualmente ainda são substancialmente piores principalmente porque o nível de avaliação negativa do governo é muito alto. Observando, inclusive, os dados que saíram na pesquisa Quest, essa mais recente, tem 43% de negativo. É um índice ainda bastante elevado. Quando a gente compara isso com esses três incumbentes que eu mencionei nessa mesma época, os níveis de avaliação negativa estavam ali qualquer coisa 21 a 25 por né? E o atual presidente tem 43, deve melhorar, mas não acho que é uma posição fácil, tá? Então eu diria, Zé, que a, a minha a minha impressão de um de um, uma pessoa que olha, assim, obviamente eu falo aqui como amador nesse negócio, né? Eu não sou cientista político, mas acho que a gente vai ter uma eleição muito acirrada e parece que comparando com as eleições presidenciais anteriores, acho que o quadro que a gente vai ver nesse ano deveria ser mais parecido com aquele que a gente viu em 2014, em que o, o, a presidente foi reeleita por uma margem de três pontos percentuais, tá? E com isso não quero dizer que... Eu, eu acho que a eleição vai ser muito competitiva, eu não sei quem vai ganhar, eu diria que o, o o atual presidente é um candidato viável, a vitória dele é plausível, ainda não me parece que seja o cenário mais provável neste momento. Muito obrigado, Alexandre, um prazer enorme ter você aqui conosco. É, vamos falar outras vezes, vamos conversar outras vezes, tá certo? Foi, foi muito bom. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Zé. Muito, muito bom falar com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço. Um abraço. Até logo.